E aí, pessoal, vamos chegando, dando um oi aí para todos, ok? E aí? Haja ah, live, né? <risos> Todo mundo fazendo live, é uma coisa muito doida. Olha, é... mas você sabe que essa coisa aí eu também tô aprendendo, sabe? Aprendendo a fazer live porque... Não sei se eu contei pra vocês, mas eu tô começando meu trabalho digital que não é fácil começar, eu acho que uh, envolve uma série de coisas e eu tô começando, né? Então, é... e tudo sozinha, assim, na unha. Então, uh, mando vídeo errado, acabo me atropelando, eu queria dar oi para todos vocês, porque tô muito feliz aqui e muito feliz porque eu tô voltando a falar de decoração depois, assim, de uns bons anos, acho que desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu meio que, acho que desde 2016, né, que eu tô aqui, acabei meio que não fazendo decoração. Eu fiz algumas coisas, como visual merchandising, mas junto à loja que eu trabalho, mas é uma coisa bem localizada, aqui na, na Flórida mesmo. Oi meninas, tudo bem? Então, é uma coisa assim que não. meio que não. Uh, foi, é uma parte que eu gosto muito, né? Mas eu tô dando uma aquecida aqui até o pessoal ir chegando, né? Que já agora são sete horas da noite aí, aqui são seis. Cabelitos crescendo, mas tô me sentindo super bem, sabe? Acho que eu até vou adotar isso, <risos> esse corte. Então, o que eu tava contando, né? Eu tava meio que distante da decoração, do design de interiores. Às vezes eu tenho um pouco de de receio de falar em design de interiores, mas é design de interiores. Eu acho que no Brasil, às vezes eu penso, será que essa palavra design de interiores, que na verdade nos distingue de decoradores, ornamentadores, mas é uma palavra que para você absorver é um pouquinho complicado. Eu acho que a palavra arquitetura às vezes acaba entrando mais, uh, mais rapidamente assim, no, no, na cabeça das pessoas. né? Mas, gente, olha, depois de uma semana e mais uns dias, né, que a gente tá dentro de casa, confinados, eu não acho que eu tô confinada, eu acho que eu, eu já tô assim há quase um ano, né, dentro de casa, e aqui é meu mundo, né, enfim, e hoje aí me sugeriram falar a respeito de tendências de decoração ou tendências de estilos, tendências e estilos... Uh, na verdade esse é o tema que me pediram né acho que todos vocês estão acostumados a, a, a lerem ah estilo estilo ah o estilo industrial o estilo escandinavo o estilo uh, minimalista enfim na verdade não vou nem falar sobre mercado que mercado precisa ter algumas coisas meio que é, definidas né para movimentar a indústria Uh, do segmento, né? No caso dos materiais de revestimentos, dos acessórios, uh, coordenar cores, materiais, enfim, para que tenha uma linha na produção e isso perdura por uns dois anos, tá? Tipo de tendências de cores e tudo mais. Aí, quando me pediram fazer esse essa live, eu fiquei pensando o que seria tendência, né? Hoje, nos dias de hoje, gente, nós estamos vivendo um eu falo que é um corte, né, um break, um break, assim, muito intenso no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa mente. E isso tem uma amplitude, assim, é, é, que a gente ainda não consegue mensurar. Não consegue. Eu acho que ainda não dá. A gente consegue perceber um pouquinho, mas não dá para mensurar isso, sabe? Olha, gente, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas aqui, eu tô sozinha, eu vou tentar ler todas, caso eu não responda alguma, a gente vai, é, eu respondo depois pelo, pelo Instagram, depois eu vou deixar meus contatos também, né, para vocês irem conversando comigo um pouco, é, porque a live eu vou começar a falar um pouco do assunto, depois eu vou dar uma pausa, eu vou responder algumas perguntas, mas conforme o movimento, talvez eu não consiga responder todas, tá? Primeira coisa, eu não vim aqui para falar dos estilos que tá cheio aí na internet. Se vocês procurarem, ah, o que que é o estilo chef chick O que que é o estilo industrial? O que que é o estilo escandinavo? Que é o queridinho do momento, né? Eu não vim falar disso aqui hoje, tá? Pode ser um pouco decepcionante para algumas pessoas, mas é, isso aí... É uma coisa que ingesta uma conversa. Eu acho que o que eu vim falar hoje aqui é a respeito de tendência, que, que não é uma tendência, na verdade é um movimento, e isso coincide com a abordagem que eu tenho sobre design de interiores, sobre design de interiores, que é uma abordagem uh, que trata mais da instância uh, afetiva, a instância do sensível, a instância da memória afetiva, a instância da nossa personalidade, da nossa vida, do nosso é, do que é nosso mesmo, sabe? Eu acho que não existe nada mais contemporâneo do que é, a gente, sabe? O eu, eu sou, vamos dizer, né? não vou falar assim, a gente vai estar num caminho meio que esotérico. Mas não existe mais contemporâneo do que isso. Então, foi esse o tempo que... Os designers de interiores construíam casas, faziam reformas do estilo provincial, do estilo moderno, aliás, o moderno é só uma coisa que eu vou falar aqui um pouquinho, né? o moderno está fazendo 100 anos, né? é, inclusive com a escola Bauhaus, na Alemanha, que foi um rompimento também com tudo que havia de anterior. É, o clássico sempre continua, lógico, mas todo aquele... Ornamentalismo uh, anterior a 1910, 1920, vai, vamos falar 1920. 1920. Uh, o estilo moderno entrou, ele acabou cortando, ele acabou, sabe? Acabou com tudo. Foi uma revolução. Por quê? Porque a partir de então a forma seguiu a função. O que seria isso? A forma começou a adquirir Uh, uh, o que a função ditava. Então, por exemplo, quando a gente fala o estilo moderno, o estilo moderno não é o... Todo mundo fala, ah, eu adoro estilo moderno. Ah, eu adoro estilo moderno. O estilo moderno realmente é o pano de fundo de todos esses estilos que estão por aí, pelo menos a maioria deles, tá e nós vamos falar um pouquinho dele, é porque ele, na verdade, ele coloca a, o mobiliário, a arquitetura como função aí mas eu vou me segurar um pouco aqui aí eu vou falar um pouquinho sobre isso tá a função então por exemplo a cadeira ela tem aquela linha as cadeiras o todo mobiliário ele tinha linhas puras ele tem linhas puras onde o que vale é a função de então a cadeira vai ter encosto assento pés e o travamento que não precisa certo o travamento é interno e aí decorreu se muitos outros estilos Uh, a gente pode dizer o estilo minimalista, o estilo uh, pós-moderno, o estilo contemporâneo, o estilo industrial. Aí derivaram-se todos os estilos, como pano de fundo, o estilo moderno. Só que o estilo moderno não tem nada a ver com ornamental, não tem nada a ver com afetivo, não tem nada a ver com delicadeza, com sentimento, nada. É uma coisa funcional. Era o, que era o que rezava o estilo moderno em 1920. E isso perdurou até 1950, mais ou menos. tá Bom, daí surgiram os outros. Por quê? Porque as coisas mudam, como a gente está mudando. E hoje eu quero falar com vocês que existem estilos diferenciados uh, e que os designers eles pegam esse pano de fundo, então eles falam, eles vão fazer um, uma, uma, uma amostra, eles vão colocar a essência do, do, do estilo e nada a ver com a pessoa, entendeu? Então aí você vai lá, vai na banca de revista, pega a revista de decoração e aí olha que lindo, eu quero minha casa assim, olha, eu quero minha sala assim. Foi isso o tempo que se fazia casa pra mostrar as pessoas uh, o seu status, tá? Não é mais isso. Hoje a gente quer mostrar quem a gente é. Nada como mostrar o que a gente é hoje, né? Então... Se você me perguntar quantos estilos existem, existem mais de 20. Bom, aqui eu vou seguir o meu caminho, tá bom? Se vocês acharem que tem algum problema, a gente pode voltar depois, tá? Então, o que, que seria hoje uma tendência? É o comportamento. O que, que tem a ver com o nosso comportamento? O comportamento de hoje tem a ver com aquilo que gostamos, aquilo que, nós, que curtimos, o nosso posicionamento como... Uh, cidadãos o nosso posicionamento como profissionais e aí vai uh, uma série de, de diferenciações aí de gerações tá uh, mas no, no fim das contas o que está prevalecendo hoje é o comportamento a sua, a sua memória afetiva a sua história quando você convida alguém para ir à sua casa então você chama lá um casal de amigos Uh, hoje em dia, uh, o você receber a pessoa, primeiro que a casa já não tem aquela separação de área social, área uh, de serviços e área íntima. Isso não está mais de definido assim. Hoje os lofts vieram com o estilo minimalista, depois do estilo industrial, e acabaram com esse comportamento. Uh, separado, então a casa função não é mais uma casa função, e a gente tá vivenciando isso, já terceira live que eu falo isso, que a gente tá vendo, né, que não, não, é, não é mais casa função, é casa afetiva hoje na casa você mostra quem você é, tá então aqui eu fiz até um resuminho e eu leio, tá, porque eu acho mais assim didático, né uh, por exemplo, primeira coisa, quando você convida essa, essa pessoa para vir na sua casa você vai fazer um passeio pela sua identidade, então você começa a mostrar, contar as histórias, entendeu? Então, que, que, que, qual que é a tendência? Vamos dizer assim, você primeiro, lógico que você vai fazer uma decoração, você vai fazer uma ambientação na sua casa, tem que ter algumas coisas de fundo. Pode ser o estilo moderno? estilo moderno tem as linhas retas, puras e sem adornos. E aí você coloca a sua, o seu posicionamento. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Ah... Uh... Você acaba colocando o seu afeto, a sua personalidade, por exemplo, ó, eu, eu, eu até peguei uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Cadê? Tá aqui. Por exemplo, óleos essenciais, Suponho. ah, eu curto óleos essenciais, eu, eu gosto de trazer objetos que assim a gente memoriza bem, sabe? Isso mesmo, Carla, espaços interligados, interconectados, todo mundo estar conectado aliás conexão é a palavra do momento a gente tem que estar conectado e daqui a pouco gente para estar conectado eu vou fazer menção a um filme que eu achei bárbaro na época que eu assisti eu acho que ele ainda continua atual que é o filme Her não sei se vocês viram não sei qual é a tradução em português se é ela ou não mas é a história de um, de um cidadão de um rapaz de um homem que solitário e que ele se ele começa a ter uma um afeto por uma voz, tá? E ele acaba vivendo com aquela voz. Então tudo aquilo que aquela voz é, promovia para ele, aquilo era o um mundo para ele. E tem uma cena muito legal que aparece uns jogos é, virtuais. Ele faz um joguinho virtual lá e não precisa de tela. É no no espaço mesmo, sabe? E a gente vai tem uns estilos que, que privilegia isso. Uh, mas, por exemplo, então aí entra, entra, por exemplo, óleos essenciais. Quem gosta de óleos essenciais? Eu gosto. Então eu gosto de colocar meu difusor, gosto que ele fica perfumando o espaço. E aroma, aroma audição, tudo isso, gente, não vou dizer que é plástico, mas está no ambiente. tá Isso de sem paredes. Está, gente, e, e, e você percebe. Então, quando você entra, você não tá vendo uma revista. A revista não tem cheiro, a revista não tem som, a revista não tem a, aquela emoção, aquela não fala a palavra energia, tá? Mas é, não tem aquela vibração. Quando você entra num ambiente que tá em 3D, sabe? É outra coisa, né? Aí você entra pro 3D e os, até outras dimensões, não é mesmo? Pois é. Outra coisa que entra para valer. Por exemplo, meditação. Vamos, vamos começar a analisar os comportamentos de hoje. Olhos essenciais, uh, as pessoas já se dividem em vegans ou não vegans, quer dizer, pessoas que ela, ou ela é vegetariana ou ela gosta de uma uh, ela não come nada de origem animal, nem usa, como que vai ser a casa dela? Não vai ter nada disso, né? Então ela coloca esse esse, esse jeito dela na casa também, na escolha das coisas que ela vai pôr, né? Outra coisa também que é uma, uma tendência e a gente tem que sempre levar em conta o comportamento. No fundo, no fundo, para meditação, você vai fazer um canto de meditação. Gente, um, um espaço, aliás, um estilo que tem tudo a ver com meditação e com ah, o zen mesmo, é o estilo minimalista. Na verdade, ele surgiu. Ele é um estilo que privilegia o espaço, o vazio, ele não tem estímulos quase dentro dos ambientes, então às vezes ele tem uma, um, ou, por exemplo, elege uma cor e aquele, aquela cor geralmente é o cinza, é o branco, é o preto, e aquilo não apresenta contrastes, na verdade o, o estilo minimalista é aquele estilo destituído de, de estímulos, então não tem estímulo nenhum, sabe? Tá. Eu vou falar sobre isso, Ursula, daqui a pouco, depois eu entro para as perguntas, tá? Ah, o, que você, o que você, na verdade, tem ali é o estilo zen, né? O, o minimalismo ele existe, ele veio para o estilo zen, né? Foi uma influência mesmo. E é um estilo pós-modernismo. Quer dizer, o que, que foi o estilo pós-modernista? O pós-modernista destruiu, né? Aquela coisa da destruição das coisas aparentes, né? Bom, mas na verdade, o que eu quero falar é que a gente tem a ver com comportamento. As tendências hoje nos ambientes, nos design interiores, é você colocar como que é o seu comportamento. Por exemplo, vocês não acham que daqui a pouco, depois de toda essa, essa revolução que está havendo na nossa vida, vamos dizer uma revolução do vírus, né? Revolução coronavírus. O artesanato, ele já vinha sendo, é, assim, privilegiado, né? Já vinha sendo mencionado, querido né, para os ambientes o que, que aconteceu? nós vamos querer colocar essas coisas principalmente as coisas que foram feitas por nós mesmos tá? então o artesanato é uma coisa que pode entrar e de repente você tem história para contar né? na verdade, e, me, e pensa assim a casa tem um fundo uma certa linha e você escolhe que estilo que você quer né? que depois a gente até pode fazer uma live mais é, professoral, assim tipo ó, o estilo é assim é assim é assim é assim e você coloca a sua o seu comportamento o seu posicionamento no mundo a sua visão de mundo tá que hoje a gente tem algumas coisas em comuns, então por exemplo eu citei aqui algumas o meditar certo é uma coisa que tem muita gente fazendo hoje por exemplo muitas pessoas curtem o feng shui ou feng shui feng shui que a gente fala eu adoro feng shui que eu acho que tem tudo a ver que na verdade é uma, é uma ferramenta que vem aí do Oriente e tem a ver conosco. Né? É, ela, ela, na verdade, nos induz a você prestar atenção nos âmbitos da sua vida, certo? Então, isso eu coloquei, a forma de ver o mundo, o uh, que mais? Uh, coisas feitas à mão, é uma coisa que tem tá, tudo a ver, estou vendo até a Gigi aqui, a Gigi ela é uma pessoa que faz muita coisa com as mãos, né? Então ela faz muito é, ela faz a. ela usa a, o conceito do, do reciclável, do reciclar, e ela pro, pro, promove, ela constrói coisas super interessantes. Né? Depois a Gigi pode até passar algumas coisas aí para vocês. Ah, então a gente tem que pôr isso daí. Por exemplo, o tricô, o crochê, é uma coisa que tá. Super em alto, por quê? Porque é o fazer com as mãos, gente, é o fazer com as mãos. Mas, gente, não é por aquele tricô da vovó. Quando as coisas voltam, elas voltam de um modo diferente, elas voltam de um modo mais atual, tá? Então, por exemplo, se a gente tinha uma toalha de crochê da vovó, isso aí é uma coisa que a gente pode chamar de vintage, tá? Tá? Vintage é uma coisa. Tem gente que fala vintage. Eu falo vintage. Vintage é aquela peça originalmente antiga. Que você vai pegar e você vai colocar ali. Tem um estilo para isso quando você é, enche todo o ambiente com essas coisas, tá? É, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu só vou falar, então, todas essas coisas estão entrando. Por exemplo, home office. Todo mundo está trabalhando, home office, todo mundo trabalha em casa hoje. Aliás, eu adoro trabalhar em casa. Se você vai trabalhar em casa. Você vai colocar, uh, você vai criar esse ambiente dentro de casa. Ah, ele vai ser minimalista? Depende. Né? Eu acho que o home office não combina muito com o minimalismo. Dá até para fazer, mas depois eu vou falar sobre as características dele. Outra coisa que é uma, uma tendência de comportamento é a automação das casas. Aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, como em qualquer parte do mundo. O que mais está tá sendo interessante hoje é você conectar, e você se manter conectado virtualmente com o mundo, tá? Então, a e não somente essa conexão, mas também a automação das coisas. Por exemplo, você controla através de aplicativos a hora que vai ligar o forno, a hora que vai acender a luz, a hora que vai desligar o motor da piscina. Enfim, muitas coisas hoje são automatizadas. E hoje os profissionais mais procurados, por exemplo, pela Amazon aqui nos Estados Unidos, são profissionais que vão às casas fazer toda essa conexão dos equipamentos, tá? Então, isso é um comportamento atual, tá? Daqui a pouco a gente não vai mais se ver em tela, tá? A gente vai se ver meio que uma nuvem, assim, <risos> certo? Bom, é, falei sobre esse comportamento. Up, upcycling. Gostei? É upcycling. Que fala, Gislaine? Acho que é esse é o som, né? Se você quiser... Depois a gente pode até entrar, fazer um dia aí a gente fazer nós duas aí uma live, tá? Quem, quem tem, gosta de, de, de falar das coisas que tá fazendo, eu vou abrir essa oportunidade pra gente casar um tema legal aí, pra gente conversar. Vou fazer uma coisa, eu vou falar um pouquinho de alguns estilos, conforme os designers e as, e, as, e as entidades ou as empresas conectadas com a indústria... Da, do design de interiores consideram como estilos atuais só para vocês meio que pegarem aí um pouquinho tá uh, então ele é de primeiro moderno que eu falei que o moderno ele é o pano de fundo para todos esses que estão vindo até hoje tá então o moderno eu, eu ele, ele prima pela função ele rompe com o passado né e ele tem realmente aquela ele tem a popularidade dele ele começou nos anos 20, 1920, e durou até os 50, certo? Então teve aquela, aquelas cadeirinhas, tá? E até trouxe aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, eu não sei o nome do autor dessa cadeirinha, mas é uma cadeirinha que eu tenho, que eu gosto, porque eu gosto de design. Então eu tenho na minha entrada de casa, tá? Então, por exemplo, a, a depois ele tem formas puras, ele tem cores neutras, o estilo moderno. Uh, por outro lado ele tem também os, uh, as cores primárias que são derivadas do, uh, do construtivismo né? que começou com Mondrian Piet Mondrian que foi um, acho que é um suíço algumas coisas eu não lembro gente mas eu, eu lembro que ele é suíço como também tem cores terrosas tá então ele elimina detalhes o moderno deu para manjar que o que que é o moderno o moderno não tem plantinha Moderno não tem enfeitinho, moderno não tem uma coisinha feita pela avó, moderno não tem nada. Moderno é somente funcionalidade, praticidade e funcionalidade, mas não tem a ver com afetividade, nada. Nada, tanto é que as cadeiras mais belas, você senta, não tem a ver com a ergonomia, você não tem conforto, tá? Todo mundo gosta daquela cadeira, é, acho que é a um red, cadeira red. Que é uma cadeira vermelha bem, bem baseada no Mondrian. 60 dela não é confortável. As cadeiras modernas não são confortáveis, tá? Bom, depois do estilo moderno, eu elegi o estilo minimalista. O estilo minimalista, o que, que ele é? Já falei um pouquinho. Ele é super limpo. Ele vai o quê? Privilegiar o espaço. Onde menos é mais. Nunca o um menos é mais. Foi tão, assim consagrado como no estilo minimalista tá então por exemplo uh, também ele privilegia, privilegia o espaço monocromatismo um ambiente minimalista gente uma estante não tem nada na estante nada tudo é limpo não tem estímulo realmente é um ambiente para você meditar tá outra coisa ele tem linhas retas e ele trabalha os matizes. É lindíssimo, eu acho lindíssimo o estilo minimalista, mas é um estilo que não tem afeto, tá? Eu não sou desse tipo de pessoa, tá? Que gosta de uma casa minimalista. Tem gente que gosta. É, é, por quê? Porque eu gosto de memória. Por exemplo, eu tenho essa árvorezinha aqui. Você tá vendo essa arvorezinha? Deixa eu segurar aqui para vocês. Eu adoro exibir essa árvorezinha Ela me acompanha já há uns quase 30 anos. Por quê? Eu lembro que quem fez isso foi uma amiga minha, que eu conheci há muitos anos. Eles faziam isso em série. Era vendido na Praça da República, em São Paulo. tô revelando a minha idade. Acho fantástico isso. Mas isso conta minha história, gente. Onde eu vou, eu levo essa árvorezinha Arvorezinha ametista, Eu amo isso. tá Então, eu coloco ela na frente da minha casa. Outra coisa que eu gosto. Eu gosto de ter dois quartzos. Uh! Desculpa, dois quartzos que representa eu e o meu marido. Eu gosto de ter isso, certo? É funcho aí? Não sei, eu sei que eu tenho, tá? Agora, tem coisas que você, se você coloca muita coisa, ela deixa de ser prática. Eu concordo com o que a Carla tá falando. Realmente, deixa de ser prático. Mas, é uma coisa que cada um vai ter que eleger o que quer, né? Eu, é, eu vejo pela casa de algumas pessoas que estão aqui, por exemplo, que tem super Charles Ames. Lembra da Charles Ames? É isso mesmo, Gisele, é assim, que se inscreve. Ninguém senta na cadeira. <risos> pois é, ela, ela é meio descômoda para você levantar, né? Mas eu também tive minha fase como designer de. Não, essa, essa cadeira é o máximo da beleza. Gente, a gente não vive só de beleza. A gente tem que coordenar. Estética. Função e emoção, eu sempre falo, e praticidade, tá? Estética, função, praticidade e emoção, que é, inclusive, a minha linha de trabalho, tá? Até tem um curso que eu tô tô lançando, aí vou lançar amanhã, uh, eu vou passar pra vocês depois o link da, da, da, desse curso aí, mas depois a gente fala sobre isso. Outro, outro pra não perder o fio da meada aqui, casa só de memórias, né? É isso aí, Carla. O estilo escandinavo, né? O queridinho do momento. Meu Deus, como se fala nesse escandinavo? Gente, na né? escandinavo, que seriam os países nórdicos, tá? Ah, não existe muito, muito dia, né? São noites, são, é a escuridão, né? Então eles, quando tem a época do, do, do, da claridade, inclusive a Ursula se ela tiver presente, ela pode falar muito bem, que ela é dinamarquesa. Uh, então, privilegia-se muito os pés direitos, muito alto, pé pés direitos é, é, é a distância entre o teto e o piso, muito alto, e amplas janelas de vidro para que o sol entre. Esse sol entrando vai dar mais claridade ao ambiente. Agora, gente, imagina ficar pondo um monte de pano de vidro numa casa no Brasil, gente, é um calor daqueles, igual aqui na Flórida. Você vai por vidro, mas você vai ter que colocar o quê? Você vai ter que colocar blackout, você vai ter que colocar cortina, é uma opção. Eu, por exemplo, prefiro tijolo fazendo aquela aquele equilíbrio térmico, bem assim, próprio do, do, do, do tijolo, né? Mas enfim, escandinava aquelas janelas lindas, aquelas cores claras, texturas naturais, muita textura natural, até a gente pode considerar como a, a, a, o algodão, a, o, o algodão, desculpe, do carneiro a lã do carneiro, é, tapetes, tem um tapete aí muito famoso, gente. A gente pode pegar esses, esse mesmo estilo, eu vou só terminar a descrição dele, que seria texturas naturais. Ele traz um aconchego porque ele mistura muito bem algumas madeiras, inclusive madeiras antigas, madeiras que transmite aquela solidez, aquela coisa do europeu. É, mistura com cores claras, aqueles assoalhos de madeira, é maravilhoso, por quê? Porque ela é frio, então tem que ter esse aquecimento, né? As cores neutras e espaços, em resumo, espaços claros, madeiras claras, cores muito claras, nada de branco e preto só, tá? Tem muito isso, mas cores claras, mas, gente... Vamos colocar um pouquinho de afeto nisso, né? Se a gente for escolher um tapete, vamos pôr um tapete de um tear mineiro, uh, vamos colocar um pouco de plantinhas, a gente já vai falar do estilo urban jungle, né? Que, que é uma coisa que tá todo mundo aí agora, tá fervendo, né? Então, esse é o estilo escandinavo. Tem ele como base? Vamos colocar nossa personalidade, tá? Os móveis são linhas retas, o estilo escandinavo. Agora, gente, não vai pôr na sua casa literalmente a cadeira a formiga a, a mesa e as cadeiras uh, do aquela como se fala da tulipa né a, a, a sarinem, né vamos vamos vamos mudar um pouquinho vamos pôr um pouquinho mais de, de, de personalidade na casa né isso aí foi muito bacana mas memórias não tem alma é isso aí, ó sem memórias não se tem alma na casa, é isso aí. Você vai colocar todo o estilo uh, dos designers e a sua casa não vai ser a sua casa, certo? Então, falei do minimalista, do moderno, que é o pano de fundo, tanto do minimalista quanto do escandinavo. Tem outros aí, mas eu tô elegendo esses. Aí eu escolhi um outro aqui, que é uma coisa bem legal, só nessa mesma linha, que é o estilo contemporâneo. O que é o estilo contemporâneo? O estilo contemporâneo imagina um estilo moderno, mas ele é um mais sofisticado. Então ele afina os pés das cadeiras, ele afina os pés dos móveis, ele tem cores claras, geralmente monocromático, tá? E são cores claras, você pode pegar um cinza claro e vai. Ele tem ele tem um aconchego estilo contemporâneo. É aí que eu falo, ele pega o minimalismo, ele coloca um pouquinho de. Eu não diria afeto, mas coloca um pouquinho de uma postura mais uh, diferente. Então, você pode mesclar até um, uma poltrona estampada no estilo contemporâneo. Então, você tem um ambiente todo estruturado, minimalista, mas você põe uma cadeira com uma estampa, tá que vai dar um aconchego. Mas ele, é, ele prima, quando eu falo prima, né ele, ele é o quê? Ele é um estilo minimalista, que tem um pouco de aconchego, mas ele é simples, só que ele é um simples com sofisticação. Então ele dá uns toques de sofisticação quando ele usa texturas, por exemplo. Então, por exemplo, uma manta de tricô bem assim, trançada, você pode até colocar, uh, manter a mesma paleta de cores, que é uma das coisas mais importantes, mas não é a única importante no ambiente, tá? E outra coisa, uma coisa muito legal que tem no estilo contemporâneo é o geometrismo, tá? E a gente está tendo essa tendência, inclusive, principalmente no Brasil, de utilizar a geometria, a geometria nos quadros, nas paredes. Então, você pode colocar quadros na parede. É estilo contemporâneo, porque o minimalista não. O minimalista não tem quadro na parede, gente. O minimalista não tem nada. Ele tem o quê? O minimalismo é a ausência de memória. Ele vai no mínimo, certo? Cadeiro, sofá, tapete estante. estande. O contemporâneo, ele agrega, agrega essas coisas, tá? Que eu acho muito legal, certo? Mas não dá pra eu mostrar aqui, certo? Outro que eu elegi, que é uma coisa que é uma tendência também, é o retrô. Na verdade, esse retrô, ele vai e vem, gente. Enroscou o meu brinco no meu... Ah, no meu leis. Pronto, já te dei. O retrô, ele mescla o novo com o antigo, tá? E o, quando a gente fala retrô... Retrô, na verdade, é o é o antigo repaginado, tá? É diferente do vintage. O vintage ele pega a, a, a peça original, ele traz tudo original. Só que o retrô não. O retrô, ele pega e copia e faz de novo. tá? O retrô tem mais, ele é mais usado atualmente na versão de você tem o quê? Você tem. Os é, anos 50, 60 e 70. Ficou batizado de retrô. Então, você pega aquela luminária que é rosa, amarela e azul. Daquelas cores pastéis, né? Tipo, não digo essa, porque essa aqui é uma cor mais intensa, né? Mas uma cor mais pastel. Você acaba uh, colocando, associa logo, logo, né? Com o estilo retrô. Certo? E ele mescla muitas texturas, tá? Ele tem ele tem peças de cores intensas, às vezes tem uma poltrona terracota, né? De pé, pés palito. Nosso pé palito é super do estilo retrô, né? Porque é os anos 50, aquela cadeira que lembra os Jetsons, né? Que tem aquela. Até esqueci o nome daquela. Daquela partezinha da poltrona. Se alguém aí, minhas designers, lembrarem disso daí, <risos> eu vou gostar muito, tá? Uh, ele mescla antigo e também mescla também o que? Coisas de segunda mão. Gente, garimpar coisas nas lojas de São Paulo, nas lojas de antiguidades. Você compra aquelas coisas do jeito que tá. Você coloca lá. A vitrola, os discos de vinil. Gente, é muito legal. É o estilo retrô, tá? O que mais que tem o estilo retrô? Ele mescla os padrões, tá? Quando a gente fala padrão, é padrão nas texturas visuais. Por exemplo, ele mescla a geometria, ele mescla com flores, não aquela flor romântica que eu vou falar, que é um outro estilo, que é o estilo chic e o outro ali. Mas o que ele mais... ele conta também é a cultura, tá? o estilo o estilo retrô ele dá um ar divertido na verdade não conta cultura nenhuma na verdade ele é dos anos 50 60 e 70 o que tinha a ver com aquela época e eu vou fazer um parênteses aqui gente vocês lembram quando nos anos 70 a gente visualizava como seriam os ambientes depois do ano 2000? a gente imaginava aquela tipo aquela sala tipo a aeronave com aquela cor pink branco aquelas cadeiras super de, de aeroespaciais mesmo, gozado. E o, e a vida, o dia a dia, quer dizer, o decorrer do tempo nos mostra que isso é diferente, tá? De repente essas coisas não são tão assim. alô Seja muito bem-vindo aí quem tá chegando. E a gente mudou. Hoje não é bem assim, tá? Hoje, é, aí, por quê? Aí eu vou falar de um estilo que entrou, que é um estilo super legal, que é o estilo borro. Todo mundo já ouviu falar de estilo borro. Ai, tô numa fase borro. Todo mundo sabe o que é o estilo borro. Estilo borro é bohemio, bohemia. É boemia, né? Vamos traduzir. É o estilo das pessoas que gostam é, do movimento hip, que mescla muita textura, muita textura, muito padrão cultural, muitos padrões culturais, tá? É, tem móveis antigos também, e conta histórias de culturas, e principalmente lugares de viagens. Ah, então você tem lá a bandeirinha que você comprou... Souvenir, não vou dizer de souvenir. Vamos supor que você fez uma viagem de mochila, super legal, e você trouxe coisas lá do Peru, numa determinada passagem, quando você foi visitar Machu Picchu, ou quando você foi para Londres. Você traz essas, essas, essas memórias e você insere no contexto da sua casa no contexto da sua do desenho da sua casa do design de interiores tá só um minutinho. por exemplo tem coisa assim do mundo inteiro você vai ver coisa do Japão esse é esse estilo burro super colorido ele é super estimulante tá e cores assim vamos ver é, cores bem assim, desde as cores intensas até as cores é, fluorescentes, aquelas cítricas, né, que a gente pode dizer. Isso é o estilo burro e, é, e, e ele é um estilo nada convencional, gente. senta numa casa burro tem a ver com os hippies, tem a ver com aquele comportamento do é, paz e amor e por aí afora, tá? Mas tem como moderno de fundo, mais ou menos, tá? O burro na verdade, ele mistura tudo tudo tudo tudo outra coisa outro estilo aqui que eu achei legal falar para vocês que eu até deixa aqui ah o estilo industrial o estilo industrial eu falei já do moderno e só falta falar do industrial e do chef chic deixa eu pegar o chef chic que o chef chic ele surgiu nos anos 90 inclusive foi uma loja lá na Califórnia que foi aberta eu não lembro qual era o nome da, da dona da loja ela começou, o que quer dizer chefe-chique? Chefe-chique é o quê? É o gasto chique. Então, o que que valia? É a peça gasta pelo tempo, você insere ela no, no ambiente. Só que o, o estilo chefe-chique, ele é meio assim, meio carregadinho. Por quê? Porque ele, por exemplo, as cozinhas, teve muita cozinha, até hoje aqui nos Estados Unidos, tem muita cozinha chefe-chique. Porque o chefe-chique, ele traz o antigo, mas ele traz o antigo com romantismo. Por exemplo, eu tenho aqui um espelho eu de uma amiga. Olha só esse espelho aqui, ó. Esse espelho que eu ganhei, ele me lembra estilo chef-chique. Ele tem linhas retas, mas ele tem algumas algumas flores. Vocês estão vendo, assim, as decorações nele? Ele é gás, só que ele foi feito, tá? Ele não é um original. Mas isso é o estilo chef-chique. O estilo chef-chique é aquele... Gasto natural, eu tenho aqui uma, uma cama que ela tem a pátina, putz, eu tava esquecendo essa palavra, pátina, tudo que é patinado, tá, porque você acaba, é um rústico, você pode colocar o rústico, como você pode colocar também o, ou uma coisa assim, pintada, ralada, pintura ralada, ou distressed, que a gente chama, né, stressed, que é a pintura que rala um pouco, né, o móvel. Só que o chef chique, gente, ele tem também as candy colors, que seria aqueles rosinhas, aqueles verdinhos, aqueles azulzinhos, as, as flores, tá? Tem essa essa característica também. É muito aconchegante e romântico. Eu sou uma adepta assim do estilo uh, chef chic, assim. Super. Primeiro que eu gosto de garimpar coisas, adoro pegar coisas e transformá-las, tá? Outra coisa também, eu gosto do romantismo, eu sou romântica, então eu gosto. A minha casa, ela não vou dizer que ela não está decorada, porque a gente mudou pra cá faz pouco tempo, enfim, estamos compondo né a casa, mas ela tem aí o seu, o seu estilo né é, antigo que eu vou transformar em chef chique. Bom, tem também o que? Estampas florais e xadrez, você tem que coordenar muito bem o floral e o xadrez, para que você não, não, não, não dê muito, muita bagunça visual, sabe? O bagu... Eu falo assim, ele é bem cheio de babadinhos, ele é muito bom para cozinhas, salas de estar, aquele monte de almofadas, aquelas mantas, aqueles baús, tá? Não vou falar do farm, farmhouse, que é um outro estilo, muito... muito procurado aqui nos estados unidos e fibras pintadas também tá e lembre não vamos lembrar do provençal, mas vamos lembrar da lavanda francesa tem tudo a ver com chave chique, mas chique veio aqui nos estados unidos tá outro estilo agora industrial que é o último que eu ia falar que é o que o loft vocês lembram do loft quando lançaram o loft foi no fim dos anos 90 acho que foi isso o loft tudo espaços abertos Onde você cria os... Não vou dizer setores, né? Porque a vida aí já não começa mais a ser uma vida setorizada. Mas você tem espaços uh, que você cria uh, de acordo com o que você gosta. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma pessoa, ela tinha um colchão desses kings no meio da sala. Por quê? Todo mundo sentava lá para conversar, sabe? Era super gostoso. O estilo industrial, gente... Ele tem, o, o lembra assim do loft, ele tem o que? As instalações inacabadas, então tem paredes, por exemplo, paredes de tijolo, que lembra uma antiga fábrica, tá? Ele vai ter coisas inacabadas e principalmente instalações é, aparentes, então você vai ver os dutos de água, de energia vão ser aparentes. É uma solução prática, uma solução bacana e tem o seu estilo. E Só que tem um toque de metal, tá? Isso eu acho super legal. Tem um toque de metal. E esse toque de metal é, é, é bem assim do industrial mesmo. Então você tem uma, lã, uma luminária assim com linhas bem puras, mas de repente ela é metalizada, né? Ela é dourada ou ela tem aquele gold, gold metal, que eu acho super legal também, tá? Uh, enfim, gente uh, Vou falar um pouquinho Dessa mais tendência nossa aqui Que é o estilo Urban Jungle Ou Garden Room Ou, não gosto de falar Americanismos, mas vamos falar A selva urbana E o quarto Do jardim Certo? Teve uma época, muitos anos atrás, que usava-se o jardim De inverno Hoje, não não é. Você acha frio, Gi? Eu, tô, eu concordo com você. O estilo industrial, ele pode ser frio, mas você pode trazer coisas, como eu falei no início da, da live, né? As coisas suas, né? A, as suas memórias, as suas coisas, os seus afetos. Vamos falar desse estilo da, da selva urbana, que tem tudo a ver aí um, com o um momento? Que é o que, gente? Eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês, Espera um pouquinho. É isso aqui, trazer natureza para casa, colocar dentro de casa plantas, tá? Então, o estilo uh, uh, selva urbana, ele coloca as plantas num lugar, num canto. Então, por exemplo, vamos supor que você mora em um apartamento, e aí a gente tem que prestar atenção no estilo de vida, tá? Vamos pensar que você mora em um apartamento e você só chega em casa no final do dia. Você vai molhar as plantas, provavelmente... Naquele dia, você não tem muito espaço, você tem vamos supor que ela que as plantas precisem de um pouco de luz. Então você vai pôr um cantinho. O, a selva selvagem, o urban jungle, ele se caracteriza por ter um local que, onde você coloca muitas plantas. Mas muitas, gente. Agora sim, a tendência é você colocar plantas em cima das estantes, até nos quartos você colocar planta. Ele surgiu assim, com aqueles vasinhos pendurados por cordas de macramê que aí entra o estilo também do artesanal né é, com fibras naturais é, penduradinhos em, em vidros né naqueles naqueles bols de vidro para você pôr ah, as plantinhas né encher de planta na casa realmente gente isso faz a diferença numa casa quando você tem planta na casa é um outro astral é outro astral não gosto da palavra astral nem a palavra energia mas não tem como fugir tá realmente é super legal e na verdade se ele vai ter essas plantas elas vão ser elas vão se sobrepor aos móveis então elas vão caindo por exemplo essa planta aqui é uma planta que ela vai crescendo crescendo crescendo e eu estou cultivando aqui em casa vou misturar vou misturar o chef chic com por exemplo o o, a, o natural esse do da selva urbana né o uh, que, que eu queria falar sobre isso é muito importante que quando você vai adotar esse estilo de colocar muita planta, isso tem a ver com o seu posicionamento no mundo, né? Você está no mundo para poder é, simplesmente é, é, ter atenção com as plantas. Então, gente, né? Pra... Quem não, quem não gosta de planta, por favor, não, não, não adquira esse, esse, não pegue esse pique, né? A gente fala pick. Não diz esse, esse estilo, porque esse estilo não tem a ver com você. Quem gosta de plantas, conversa com plantas, tem a ver toda a conexão com as plantas, põe plantas em casa. Agora, gente, plantas artificiais, sem comentários, não vou nem falar, tá? O uh, que eu queria falar mais desse estilo? Na verdade, esse estilo é um agrupamento de plantas, tá? Você pode escolher lá uma sala, um agrupamento de plantas até no seu quarto. Agora... Tem aqui outro estilo que é o chamado jardim, a casa do jardim. Gente, você transforma sua casa, vamos supor uma cozinha, a cozinha é cheia de plantas e você entra no meio delas. Então você de repente cozinha no meio das plantas, parece que você está numa estufa, parece que você está no jardim, mas é isso, tá? Esse é o estilo, chama-se garden room, quer dizer, você vai, elas vão se sobrepondo, e na verdade já tem você tem que ter essa conexão com as plantas também não adianta você ter plantas só para fazer bonitinho por quê porque eu fazer bonitinho o teu um estilo para mostrar para alguém é uma coisa que não faz parte da nossa postura contemporânea tá olha pessoal eu a diferença então desse urban jungle e do garden room na verdade é isso o jungle jungle o Urban Jungle, que é a selva urbana, é um agrupamento de plantas. O Garden Room, não, é, uma, é um ambiente todo elegido por você, para você encher de plantas, tá? Essas são as diferenças. E aí entra, gente, artesanato, coisas naturais, velhinhas acesas, perfumadas, quem gosta, quem não gosta. Aí entra o quê? As memórias. Olha só o que eu trouxe aqui de memória. Sabe, pedras que vieram do Irã, sabe? Todo mundo tem, então tem uma viagem. Então você conta a tua história. Que coisa mais legal do que quando alguém chega na sua casa, fala, nossa, que lindo, quem que é tinha uma coleção de taças? Eu achava o máximo. Cada lugar que a pessoa ia, ela comprava uma taça. Colecionismo, gente, é uma coisa sensacional, sabe? Você começa a contar a sua história. Só que para tudo isso tem que existir o que? Tem que existir uma conexão. Tem que existir uh, um pano de fundo, tem que existir uma coordenação, que às vezes uh, não é fácil você fazer isso, eu acho que não é. Gostaria até de, nesse momento, convidar as pessoas que curtem, que querem fazer a própria casa com as próprias mãos, porque nada como fazer com as coisas que você fez, para Adquiri o meu curso. O meu curso uh, chama-se A Alma da Casa, é um programa que ele tem três módulos. Na verdade, neste momento, eu vou juntar dois módulos, certo? Nós vamos fazer uma parte uh, do programa A Alma da Casa. Ele tem uma parte toda de você descobrir o seu estilo, os seus reconhecimentos. Ione, flores artificiais. Não. A flor, o, o, tudo que é para você só deixar para enfeitar, é uma coisa assim que não é tendência de comportamento. Isso não quer dizer que você não possa ter nada disso, mas não é uma tendência de decoração, porque hoje as pessoas querem é, colocar na casa aquilo que elas têm conexão, aquilo, as coisas que ela conversa. Então, se eu tenho essa pedrinha aqui, essa pedra é o, é o feminino. Eu tenho essa pedra porque eu tenho uma razão, tudo tem uma razão, tudo tem conexão. Então as flores artificiais são flores que não trazem vida, são flores... É bonito, mas se você gosta de olhar, ok, mas você é uma pessoa que adora plantas naturais. Nada como você ter plantas naturais na sua casa, tá? É uma tendência, tá bom? O é, que, que eu tava falando do meu programa, né gente? Olha, aí fica à vontade, eu vou mandar depois... A, a o vídeo aí para vocês, quem quem tem o um e-mail, quiser disponibilizar o um e-mail para eu mandar. Eu vou pôr aqui nas redes sociais também, que seria no Instagram e no Facebook. O curso que eu tô lançando, que chamado Programa Alma da Casa, e o primeiro módulo é Casa, estilo de vida, que eu nem falei sobre estilo de vida, mas é estilo de vida e decoração, tá? Onde nós vamos ter esse curso na verdade é um curso eu ainda não não tenho o finalmente dele se ele vai adquirir uma modalidade de consultorias ou ele vai adquirir uma, uma modalidade de vocês fazendo vocês mesmos tudo porque tem a parte que a parte do desenho que não tem como fugir a parte de você projetar certo isso aí eu tô estudando de que forma que eu vou passar para vocês tá concordo Yoni que as flores naturais não duram e são muito... São expensive, expensive, são caras. Sim, mas você pode cultivá-las em casa. Você pode fazer as flores... Você pode comprar... Gente, uma vez a cada dez dias, você comprar um maço de flores, eu acredito que não seja tão caro assim. Ou você põe as flores no seu jardim. Se você não tem jardim, sei lá, comprar as flores mais simples possível. Mas a flor, ela, ela dá uma energia diferente na casa. Agora, você curte as flores artificiais sem problema algum. Mantenha, mantenha. Se você tem conexão com isso, boa, sem problemas. A casa tem que ter a sua assinatura, certo? Você gosta, gosta, curte, mantém. Eu, por exemplo, eu prefiro as plantas mais... Eu prefiro as plantas naturais, não sou. Então, eu prefiro plantas fáceis como essa porque não até gostaria de aprender, né? Por exemplo, a minha a minha horta, né? Horta, uh, a gente chama de garden, herb, herb garden, eu tô querendo voltar a fazer, a ter, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, se a gente... A Carla, a Carla falou sobre o estilo borro. Carla, você é toda borro. Nossa, eu conheço você, sei que teu estilo é... Tem essa conexão com a a, a, a... a gente usava muito a palavra ideologia, né? Hoje não é mais ideologia, na verdade, é um, é um pensamento, é uma ca, a cabeça feita com, essa, com esse momento, que não é o antigo, mas ele é contemporâneo, e ele mistura e tem a ver com a liberdade, né? Essa forma de, de encarar o mundo com amor, com... Nossa, lembrei do filme Hair agora, maravilhoso, né? Deixa eu ver mais aqui... Uh, casa sem memórias não tem alma exatamente isso que a Carla falou ô uh, oh, Sônia obrigada pelo seu abraço querida muito querida mesmo artesanatos, xícaras, almofadas colchas de crochê feitas pela minha mãe, gente isso é história, se a gente curte família claro que a gente vai ter coisas de família aqui, na verdade essa essa arvorezinha aqui eu não comprei eu ganhei da minha irmã, da minha irmã Sueli, muito querida eu ganhei dela essa certo? Mas aí, gente, vamos pondo as coisas que a gente, que a gente ama, certo? Ah, voltando, quem quiser a informação, depois eu coloco aqui, vocês dão uma olhada, qualquer coisa eu tô disponível aí pra falar sobre esse programa. O que mais que eu poderia falar pra vocês, meninas, meninos? Não sei se tem algum menino aqui, mas entrou o Torinho Frigério no começo, mas eu acho que ele não tá mais aqui, enfim... Uh, quem quiser fazer alguma pergunta sobre estilos, eu tô aqui, posso falar. Presentes. Putz, vou falar sobre presentes, cara. Presentes é uma coisa, às vezes a gente ganha coisas e não gosta. Também não tem a ver ficar com eles, tá? Agora, os presentes que você gosta e quer por, coloque, gente. Gente, eu tenho aqui um lugarzinho que tem os personagens da Disney, quem olha e fala, ah, que coisa mais sem nexo. Mas tem nexo pro meu marido. Meu marido gosta da Disney. Meu marido gosta das coisas da Disney. Eu já gosto de outras coisas. Então a gente faz uma misturinha aqui, né? Bem isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Quadros da irmã artista. Gente, é tão lindo ter quadros de, de, de irmãos, de, de pessoas... Que colocar afeto na hora de fazer, né? Enfim, minha chamada hoje está sendo exatamente para isso. Eu vou deixar essa live aí disponibilizada para vocês. <risos> é, por, uma, por algumas horas aí no Instagram. Depois eu vou, eu vou subir pro YouTube. Eu tenho meu canal no YouTube chamado Gisele Grandizoli, tá? Vocês entram lá, quem quiser acessar aí alguns vídeos que eu tenho da live passada e dessa live. O uh, que mais que eu tenho de contato? A arroba, a underline, alma da casa. E daqui a pouco, gente, eu vou juntar o a, a, a underline, alma da casa, eu vou juntar com o um giga no desolio. Porque, gente, coordenar muitos canais não dá. Eu tô com o um canal no Telegram, acho todo mundo, né? Telegram, canal no WhatsApp, canal na, na, no Instagram, canal no Facebook, canal no YouTube... É muito canal, né? Eu prefiro concentrar tudo num só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Daqui a um tempo, esse... A Alma da Casa, ele vai ser desativado e vai passar por os gigantes grandes olhos, tá? Então, nas lives, talvez a próxima live eu já faça lá. E tô aqui, gente. Aliás, eu queria fa falar que eu vi os brincos da, da, da Gigi Férez. Super bonitos, Gigi. Acho que você tem mais aqui divulgá-los. A Gigi é uma... Uma amiga minha, uma colega aí de Belas Artes, super legal, adoro as coisas que ela faz, esse up, up Recycle, né? Como é que chama mesmo? Deixa eu lembrar o nome. É Up, ela escreveu aqui em cima eu queria lembrar. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu vou lembrar. esse sem paredes, acho que é Up Recycle. Certo? É o conceito de hoje. Meninas, meninos, tem alguma coisa que eu deixei de falar que vocês gostariam de me perguntar sobre tendências e estilos? Acho que up, upcycling. Obrigada, Carla. Upcycling. É, upcycling. É super legal isso. Ah, na verdade, é um reciclado acima. Eu, sinceramente, não vou me, não vou me habilitar a falar desse conceito, que acho que isso não é, não é minha praia e eu não vou falar agora, eu vou procurar saber posso trazer para vocês aqui num próximo momento, tá bom? vou finalizando com um beijão para vocês vou deixar disponível se, estive, se vocês tiverem alguma pergunta posta lá no Alma da Casa ou no Gigrandezoli, certo? que bom, fico feliz que você gostou que vocês gostaram se vocês quiserem outros temas a próxima live, vamos lá e quero chamar vocês aí para me, me seguirem aí, que eu tô, tô querendo saber o que, que o povo tá, tá querendo aí em termos de design de exteriores, tá bom? Beijo e no nome pra todos vocês, muito obrigada, tá bom? Até a próxima. Seus quadros e olho, olha, antes de eu despedir, seus quadros estão guardados, <risos> muito bonitos, pode manter. Bye bye para todos vocês, tchau.